Terça-feira que jogar, senhores, a gente começa a falar desse Corinthians e Flamengo, mando do Corinthians, né? O Química Arena, Corinthians que venceu do Botafogo, tava ali com um time muito mexido, era importante só para revirar rápido aquele que, que foi aquele fiasco, talvez seja forte, mas foi, atidora, foi ruim. né? foi é Não, né? Derrota com o Atlético Goianiense, que tá até aqui atrás, uh, na Copa do Brasil. E o Flamengo, com um time muito medido, é, mexido. Pega o mesmo Atlético Mineiro e manda um 4-1. O Atlético Goianiense. Vou, vou colocar os dois antes de falar do confronto. Vocês acham que essa coisa do, do cordão umbilical que os une nessa semana, aqui é o Atlético Goianiense, Eu vou cobrar, de um eu vou, eu vou, eu vou cobrar os três aqui. A é a okay. palavra favoritismo desse clássico, porque eu vou fazer uma comparação qual, qual, qual, qual de seu Corinthians clássico? O Corinthians e Flamengo, vou comparar com o que disseram o Palmeiras e Atlético. Bom, já vou entrar aí, mas peraí. Eu, eu vou, eu vou cobrar você. A você quanto o a, a a a atropelo... Do Flamengo com o um time em reserva, ok, mandante, contra o Atlético Goianiense e a, so, so, a, o sofrimento do Corinthians com o mesmo Atlético Goianiense faz com que a gente olhe também para o jogo da Libertadores. Tem, no sentido de falar, cara. A diferença aqui está grande, ou não? não eu não acho que tem um ponto, mas ele diz menos sobre o Flamengo. Eu acho que o que o Flamengo fez ontem contra o Atlético Goianiense, diz muito pouco sobre o que o Flamengo pode ou não fazer na terça-feira, porque não é esse time que vai jogar. Acho que existem análises a serem feitas, como a, a, a oportunidade que o Dorival deu ao, ao Vidal e ao Cebolinha de jogarem desde o princípio, a, a trabalhar. Claramente, ele tem hoje uma variação de sistema, né? Se o 4-4-2, o famoso time do meio, campo do Losango, com Gabriel e Pedro, não funcionar, está muito claro que ele vai para o 4-3-3, com o um volante Vidal e mais um meia, ele tem tirado, ele tem colocado sempre o Vidal no lugar do Everton Ribeiro e vice-versa, não com os dois juntos, com Cebolinha, Gabriel e Pedro, então as variações estão claras. Agora, a performance do Flamengo ontem diz muito pouco sobre terça-feira, mas é, reforça como foi ruim o jogo do Corinthians no meio de semana contra o Atlético Goianiense E foi o Corinthians... O, o, o Corinthians que jogou na quarta-feira é o Corinthians que jogará na terça-feira. Então, acho que a, <risos> joga a luz, joga o canhão de luz na dificuldade atual... Sem o Roger Guedes, só... É, exato. Pontos. Ele vai tirar o Roger Guedes e vai colocar ou o Watson ou, um, ou mais um Mosquito, zagueiro. O Mosquito, foi bem... É, pode. ou eu acho que, pode até reforçar o sistema defensivo, mas enfim... Bota esse foco de luz em como o Vitor Pereira, até o presente momento, por razões que a gente pode discutir aqui, não conseguiu consolidar o melhor Corinthians. O melhor Corinthians que o Vitor Pereira tem não é o melhor Corinthians no papel. Eu acho que isso a atuação do Corinthians na Copa do Brasil ficou ainda... Pior depois do que o Flamengo reserva fez com facilidade contra o Atlético aí, Goianiense. Eu acho que esse é o ponto que dá para jogar E era desfile. basicamente o mesmo basicamente Atlético Goianiense que infletou. E que tem Copa Sudamericana na meio de semana sim, né? e que não sim. tem elenco para rodar. Sim, elenco exatamente. É, e aí, hoje uma coisa é indiscutível: o estágio coletivo do Flamengo está mais avançado que o do Corinthians. Bastante. E aí, quando você tem um time que individualmente é melhor e está com o estágio coletivo mais avançado, para mim não há dúvida. Que o Flamengo é favorito no confronto. E ultimamente, nesse confronto, o Flamengo tem levado vantagem. Então, por, pelo conjunto da obra, eu só acredito no Corinthians, o Corinthians conseguindo passar. Não é nem fazer um bom jogo. O Corinthians tem total condição de fazer um jogo equilibrado, fazer, Sim. sair até com uma vitória em casa. Mas para passar. Vai depender muito do que o treinador consegue fazer e algo semelhante ao que o Abel fez no ano passado contra o Atlético, de enxergar as virtudes do adversário e tentar neutralizar de alguma maneira. Se o Corinthians quiser ser protagonista... Contra o Flamengo, se quiser Corre, jogar isso. com a bola... É uma roleta é, Esquece. Se lada. Vocês é. concordam? Acho que é, acho que é muito o caminho perigoso. do Corinthians é fazer o que o Atlético Paranaense fez na Copa do Brasil? Talvez assim nem joga... tanto. É, talvez não é... precisa talvez... É isso? Birner, e essa mão na barbinha aí? <risos> o que está rolando? É porque... É Estou esperando acho... ele dar o, o percentual de favoritinho. Não, nessa <risos> mesma nesse, dele, pelo é. jeito, pelo tom dele, nesse ele vê nesse ele vê Flamengo favorito. Não de jeito nenhum. Tá de jeito nenhum, eu acho que o Flamengo joga, tem jogado muito mais que o Corinthians nas suas grandes partidas né? principalmente depois que firmou ali o trio é, com a Rascaeta jogando à frente a dupla mais avançada ali é, com o Gabigol e o Pedro concordo com o Zupac com as mexidas já tem ali um, uma outra ideia, um 4-3-3 que pode virar com a 2-3-1 ali com facilidade que o Dorival sabe trabalhar muito bem, até um 4-1-4-1 se ele quiser é, se o Flamengo reproduzir esse futebol e o Corinthians tiver algum problema de marcação, vai ficar bem complicado para o Corinthians, pode até acontecer um, um desastre do ponto de vista corintiano e uma glória do ponto de vista rubro-negro, porém, eu acho que para fazer o jogo defensivo, o Corinthians não está taticamente tão... defensivo com linha baixa, é, ou linha média, não está tão mal assim, é... E é um jogo que acontece a mobilização, tem outros aspectos, é um mata-mata. Pô, eu é não, o Corinthians. Eu acho muito bom para o Corinthians jogar primeiro em casa. Muito bom. Sim. Eu, não, é, é, eu sabe, acho melhor. Joga, sabe puder escolher, fala assim, Luílio, escolhe aí. A torcida do Corinthians, se o time ficar recuado, não vai reclamar de absolutamente eu nada. Que uhum. Vai jogar junto, o que, por exemplo, a torcida do Flamengo jamais aceitaria. sim e com razão, tá? mas jamais Mas você entraria. imagina um Flamengo dominante, assim, de jogo, de, não ah, só de proposta, de, de, de, de, de dar uma amassada no Corinthians? sim. É que o Flamengo... Ah, mas o Corinthians não precisa querer competir nesse sim. aspecto com o Flamengo. É que, ele que precisa assim, respeitar o, sua identidade. O, o, o Mauro sabe, quando, quando trouxeram o Dorival, ele estava ao meu lado aqui, a gente falou, ele vai hum. arrumar o time. Sim. Dorival é muito melhor do que as pessoas aqui claro. dizem. Eu concordo, é, que, que, é que ele é subestimado. Muito Sim. subestimado. A gente conversado com o Dorival, ele mostrar, por exemplo, na época do Santos, jogando com os alas, os laterais vindo por dentro, coisa que ninguém fazia aqui. Só que saída no final das contas, saída de três... o Renatinho, entre coisa que ninguém, Coisa que ninguém aqui valorizava, porque no final Sim. das contas o time não ganhava grandes títulos e aqui o técnico só passa a ser valorizado quando ele consegue grandes Sim. conquistas. Até quando não faz um trabalho tão bom assim, ou quando não consegue levar hum. o seu bom trabalho para outro clube, o que mostra que, na verdade, é muito mais... Os, o elenco do que o técnico do rival sempre foi. Há um bom tempo. Durival do dos técnicos da antiga geração é o que mais se preocupou em se atualizar com as coisas do futebol. Então é muito claro que ele ia arrumar o time. E ele arrumou o time. Agora, você me garante que o Flamengo vai conseguir jogar nesse padrão é, mais dois meses seguidos? Não. Você garante que o Flamengo reproduza esse tipo de jogo em Itaquera? Não. Você garante uma boa arbitragem? Mas você acha que a chance é maior é de reproduzir ou de não reproduzir? a chance maior é de reproduzir a chance é maior de reproduzir é... e a solidez é considerável Flamengo contra o Atlético Paranaense não jogou mal não é. e contra não? diferentes tipos de adversário Atlético Mineiro Tolima Sim. Atlético Paranaense a gente falava da escalação do Corinthians é, no lugar do Vitor Pereira você não escalaria alguém capaz de fazer uma marcação alta muito forte para tentar impedir que o Flamengo faça essa transição e esse jogo em cima da defesa do Corinthians o tempo inteiro, que é um jogo de muito risco para o Corinthians? É, eu estava pensando nas alternativas do Vitor, Porque, assim, nesse tipo de jogo, geralmente, ele tem montado linha de cinco para marcar. Sim. Só que o Flamengo não é um time que tem jogado muito pelos lados. O Flamengo tem Sim. jogado muito por dentro. Será que vale a pena ele montar uma linha de cinco vale. para um time que não tem pontas? Vale. Vale. É, essa é uma dúvida que eu tenho. Se a saída do zagueiro for para bater na frente, virar o 5-4-1 virar 4-5-1, sempre que necessário. Sabe o que eu acho? E Espero que o corintiano entenda, porque isso muitos podem discordar, mas para mim é um elogio ao Corinthians. Para mim, nessa dinâmica, eu acredito no Corinthians também por ser o Corinthians. E explico por quê. Porque existem marcas. Tem o clube aguerrido, um que tem mais raça, um que tem futebol envolvente, são DNAs. E poucos times, se não nenhum... Tem essa marca de superação. Uhum. Sim, o Corinthians é um time que a gente viu já com times... Esse time não é ruim, mas eu acho pior do que o do Flamengo. Claro e, é e acho que se fosse outro clube, eu falaria... Nossa, se conseguisse se classificar... Z é, zebra. E do Corinthians eu não Sim, falo que é zebra. Porque, porque é isso. eu vou te falar, o Corinthians como passou do Boca, ah, o Boca tá ruim, blá, blá, blá. mas aquele catacavaco, todo mundo machucado, pra mim é marca mas de eu Corinthians. eu acho que esse é um ponto. Sim. Era o Corinthians limitado, tecnicamente. Sem opções. O Corinthians limitado, tecnicamente, o Vitor Pereira conseguiu transformar em um time competitivo. Exato. Agora, o Corinthians bom, o Corinthians com os caras, não é um time confiável na mão do Vitor até hoje. É, eu acho que ele tem alguma responsabilidade, mas existem fatores, né? As lesões, o estágio físico diferente de cada jogador. O Michael não voltou bem da lesão. O, o Yuri está se achando, o William não conseguiu assumir protagonismo. O, Juliano... o Yuri tá se achando? Oi? Está se encontrando. Se encontrando. não tem Renato Augusto fora, tem o Juliano que não consegue jogar com regularidade. Então tem todos esses pontos. Então, esse time, o time que ele vai colocar em campo, não é um time que se provou. Por isso a, é por isso a dúvida. Mas até é para fazer, até não, pra fazer assim, essa marcação. Que o, tem, mas tenho dúvidas. O Birner fala... Também tenho. Será que ele vai fazer ó, a marcação alta lá em cima e tal? Aí o Zupac... Ah, mas vai fazer linha de 5 lá? Não precisa? Eu acho que ele tem essas dúvidas. Porque para fazer a marcação também alta, ele tem os problemas tipo Roger Guedes que não ajuda. Aí ele tem que tirar não, o, o Roger Guedes. Jogar. Ok? Aí ele põe... Um, um miúdo lá, Sim. que esse miúdo volta para correr, volta aqui. Mas aí quando pega a bola, esse miúdo tá aqui na lateral. Pô, mas esse cara, esse Adson entrou para ser atacante. Não, não tá treinado isso. Quando ele chegou, esses dias a gente conversou sobre o trabalho do, dele aqui no, no Corinthians, ele chegou pensando em tudo isso. Ele queria jogar, ele deixou claro. Quer jogar com intensidade, vou marcar lá em cima, não sei o quê. Aí falaram pra ele, ó, oh, mas dá uma olhada no, na idade média do time que estão te entregando. Talvez você não consiga isso... Esses caras não vão aguentar fazer isso 90 minutos. E a coisa não funcionou mesmo. E ele nunca conseguiu botar o time que a gente gostaria. Você está se referindo isso. aí no Paco. Qual é o time dele mesmo e como é que vai funcionar? Mas está somando pontos e está indo. Sim. Com muito mais resultado que rendimento, mas está indo. Mas ele não sabe. Eu acho assim, ele não vai tentar ser protagonista nem no primeiro jogo em casa. Então, ele vai você tá... se defender para ganhar de 1 a 0, tiver uma bola ali e tal, mas vai se defender. Explorar o William nas costas do Rodimão. ou quem Aliás, sabe o Yuri faz seu primeiro golo, arrancada, é etc. Porque o Flamengo vai vir para cima. Na só minha pra... opinião, o Flamengo vai vir para cima mesmo no jogo Também de São é Paulo. Que, é que eu não penso isso, uh -huh. tá? O que eu não penso o que eu vou uh -huh. dizer, mas tô seguindo a linha de raciocínio Sim. de vocês. Você acha que ele assinaria... E o que respeito que o torcedor corintiano pensa, se quiser mandar... Manda uma aí, nossa, hashtag linha de passe. Assinaria um empate no jogo de ida, agora? O corintiano zero. assina ah, um empate? assinaria o empate. Assinaria, não. Empate. Assinaria, não, não ele vai é jogar que... com a esperança que... de ganhar mas, de novo. Mas, de mas de eu acho é, que não, entenderiam. Né, assim... dependendo, de como, dependendo de como for o jogo, né? Porque o flamengo se o Flamengo jogar mal e o Corinthians não vencer, aí o olhar sobre o Corinthians muda. Mas hum, acho que depende... Também tem uma outra questão. Será que o Flamengo vai fazer dois jogos sem conseguir reproduzir o seu melhor futebol? Porque se o Corinthians jogar o seu futebol padrão e o Flamengo fizer um jogo no nível Flamengo-Tolima-Atlético-Mineiro e tal, acabou. Uhum. O Flamengo classifica. Não, mas então é. a esperança jogo do Itaqui Corinthians... Jogo do Rio de Janeiro. Então, pelo que eu estou vendo aqui do Zupac, pergunta aos outros, o pessoal também na linha de passe, na hashtag, é a esperança corintiana de classificação para a Semi esbarra em vencer o jogo de ida não, ou não? Não, não, não, necessariamente. não necessariamente. Uma atuação melhor dos jogadores mais não, capazes. O... O, o Corinthians outro gol, sai, eu... não foi assim, empatou Exato. aqui, é, saiu com 0x0 aqui, agora, milhão, e aí foi lá, não, foi não, outro 0x0, passou nos mas, pelas. Mas o Corinthians Entendeu? sai vivo sai. mesmo com o um empate. O Atlético Paranaense claro. conseguiu buscar Sim. um empate no Maracanã. Não é claro. nada impossível, mas o Corinthians precisa ter um time minimamente capaz de ter puxada de contra-ataque. E essa é a grande preocupação não. em relação ao Corinthians. Quem... aérea, bola parada. Quem são os jogadores capazes de fazer uma transição rápida para surpreender a defesa do Flamengo nesses momentos que o Flamengo vai abafar? A gente tem uma certeza nesse jogo. Mesmo jogando em casa, o Corinthians vai sofrer muita pressão. É, acho. Sim. E aí, qual é o jogador capaz de fazer essa transição rápida? O Duqueiroz, jogador que tem chegada, mas não é o jogador do primeiro passo, da primeira saída. Quem faz isso muito bem já não está mais, que era o Antoine. Então, Sim. ele precisa tentar reproduzir algo semelhante ao que é. tinha como tem o Watson e o William pra jogar mais pelos lados. Eu tentar E, e vai fazer cantilho o Michael do Queiroz. Eu? vou fazer o Então não entra uma linha de 5 atrás. Pode ser mas... é que ele volte com o Watson como ala Lógico, até pra ter esse passe longo é. e ter o contra-ataque. Mas quem eu... sabe até formando uma linha de 4, Deixando quem pela primeira vez, o William um pouco mais solto perto do Yuri Alberto. Sim. Eu é um tenho... jogador pra esse tipo de jogo. Eu... Tem que jogar melhor esse tipo de jogo. Né? Eu tentaria uma cartada com o Mosquito. Não é meu jogador favorito, eu tecnicamente, Sim, mas, mas é esse jogador que vai dar velocidade uma.